De 15 de Maio de 2022 minha gente seja muito bem-vindo seja muito bem-vinda para você que está aí no seu trabalho em casa acompanhando hoje é o grande dia é o grande dia da sua mudança de vida Bom dia a ele também Rodrigo Barbosa seja bem-vindo mais uma vez Cristina Bom dia bom dia para você de casa bom dia para você no seu trabalho como a ela citou olha domingo de muita emoção de muita sorte tenho certeza que esse domingo você vai mudar de vida Taiará com certeza ó. hoje é o grande dia, né minha gente? Bom dia pra mim pras nossas assistentes aqui presentes bom dia Brendinha! bom dia Juliana, gente olha só que maravilha, começando mais uma manhã de domingo assim, juntinho com você que hoje é o grande dia, é só mudança de vida, é a edição 305, então ó chama que vem, né Rodrigo? Chama que vem vamos conferir a nossa premiação de hoje que tá espetacular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 20 giros da sorte no valor de R$ 1.500 cada Mais 6 giros extras no valor de R$ 500 Prepare-se, reúna toda a família que hoje tem muita emoção e alegria Pegue o seu Real cap e já iremos começar os sorteios de hoje E boa sorte! Real cap a marca da sorte! É o é a marca da sorte. Antes de ir para o primeiro o prêmio, Tayhara, deixa eu dar um bom dia para o nosso auditor fiscal, o Aleph. Aleph, bom dia. Tudo bem? Tudo em conformidade, sorteio autorizado. Aleph, nascimento, seja bem-vindo, tá bom? Nosso auditor fiscal, é, bom trabalho para você. Meninos, tudo tá aí? Tudo preparado? Tudo ok? Tayhara, bora começar? Com certeza. Vamos começar o primeiro prêmio de hoje, mas antes, o ganhador e os ganhadores da semana passada. O primeiro prêmio, um ano em compras Foi ele o feliz ganhador Sebastião Barros, filho de Anápolis Com Real Cap número 0764-606 Comprou pelo site, na Regional Online Real Cap é demais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 Muito bem, gente, é a mega bolada de 10 mil reais, manhã de domingo, chama que vem. Já vou pedir para as nossas garotas da sorte já colocarem as dezenas da sorte no Globo da Sorte, porque só está começando, né, Rodrigo? Só está começando, vai valer 10 mil reais em grana viva para você começar com o pé direito o seu domingão. deixa eu dar um forte abraço para o pessoal em Santa Helena, no Esquinão da Economia, na Revistaria Central, no Edson Letreiros. Nesses locais você encontra o nosso Real Cap, a marca da sorte mudando vida. Sayara. Com certeza, e na Solândia também acompanha. Ganhando o Real Cap, tem ponto autorizado também. Relogiaria Digital também. Disque Bebidas Martins e 20 Variedades também, hein? 10 mil reais em grana viva. Uma grana boa, hein, Taera? Vai começar com o domingão. Beleza, Nossa Senhora, né, gente? Chama que vem, que daqui a pouquinho a gente vai ligar pra você, dando essa super notícia que você é um dos felizes ganhadores. É muito bom, né? Você acordar com a ligação do Real Cap logo nas primeiras horas de domingo, falando assim: olha, você ganhou 10 mil reais em grana viva. E pode ser você aí, ó, do outro lado. É só acreditar na sua sorte. É isso aí, então simbora começar muito bem assim com o primeiro prêmio de hoje, minha gente chama chama que vem vamos lá, vamos começando muito bem assim vai marcando aí no seu real cap a marca da sorte, chama chama que vem e agora, e agora você vai marcar aí no seu real cap chama que vem minha gente, 38 olha o 38 aí meu povo marca o 38, marcou o 38, coisa boa, são 10 mil reais, e agora você vai marcando 7, olha o 7, olha Olha o 7 aí na sua telinha. É Real Cap, é a marca da sorte. E agora você vai marcando também no seu Real Cap o 23. Olha o 23 aí. Bom dia pra você que chegou agora. Estamos ao vivo pelo nosso site. O Facebook do Real Cap também. E agora você marca 49. Olha o 49 aí, meu povo. Marcou 49, então chama. Chama que ela vem. Chama que ela vem. E agora vai marcando 58. Olha o 58 aí, minha gente. Olha o 58 aí. Alô, Casa de Apoio São Luís dia com alegria, e agora você vai marcando o 51, olha o 51 aí na sua telinha marcou o 51, é o cap, é tripla chance, muito mais chance pra você ganhar e agora você vai marcando o 13 olha o 13, olha o 13 aí meu povo, olha o 13, marcou o 13 marca também agora o 21 olha o 21 aí minha gente olha o 21 aí é o primeiro prêmio, só tá começando e agora você vai marcando o 39 olha o 39 aí na telinha marcou o 39 Marca também agora com muita emoção, minha gente. Vai marcando 56. Olha os 56 aí. Bom. Bom dia a todos de Goiatuba, rádio sempre, alô Paulo Serrano, alô Silés, alô Carlinho Sabino, vai marcando 19. Olha o 19 aí, minha gente, olha o 19 aí. É o primeiro prêmio, é Dindim não bolsa, não é? São 10 mil reais e agora você vai marcando 52. Olha o 52 aí, gente. Marcou 52? Então marca também agora o 26. Olha o 26, olha o 26, olha o 26 aí. Cadê a equipe lá de Quirinópolis? Alô, equipe do Bronze, bom dia. E agora você vai marcando o 44 Olha o 44 aí, meu povo Marcou o 44? Marca também agora com muita emoção E chama, e chama que ela vem Olha o 46 Olha o 46 aí nessa manhã de domingo, meu povo É o primeiro prêmio São 10, 10 mil reais e agora você vai marcando 32. Olha o 32. Olha o 32 aí. Pensamento positivo, minha gente. É o seu momento. Vai marcando o 34. Olha o 34 aí. Alô, Paraúna. Alô, Palmeiras de Goiás. Alô, Cesarina. Chama que vem, Anicuns. Vai marcando agora o 5. Olha o 5. Olha o 5 aí, minha gente. Alô, Trindade, Terra Santa. Alô, Goianira. Vai marcando agora o 48. Olha o 48 aí, Yumas. Alô, Yumas. Chama que vem. Vai marcando também agora com muita emoção, dois. Olha o dois, olha o dois. A moçada também tá na banca do Zé, em Amicu, Zé em o Zé quente E agora você vai marcando o 59. Olha o 59 aí, minha gente. Marcou o 59? Marca também agora com muita emoção. Vai marcando 50. É o 50 na sua telinha. Bom dia com alegria. Para você que chegou agora, é o primeiro prêmio dessa manhã. São 10 mil reais. E agora você marca 57. Olha o 57 aí, gente. Marcou 57? Então marca também agora no seu real cap o 14. Olha o 14. Olha o 14 aí na telinha. Olha o 14 aí. Marca em cima, marca embaixo, marca no meio. Marca também o 60. Olha o 60. Olha o 60. É o seu momento. Daqui a pouquinho a gente vai ligar para você. E agora você vai marcando o 10. Olha o 10. Olha o 10. Olha o 10 que você queria. Marcou o 10? Marca também agora com muita emoção o 40. Olha o 40 aí, aparecida de Goiânia. Alô, Regional Garavelo chama que vem. E agora você marca também no seu Real Cap o 47. Olha o 47 aí. Alô, Regional Novo Mundo. A moçada do Ceasa acompanhando em peso o Real Cap, a marca da sorte. E agora você vai marcando 15. Olha o 15. Olha o 15 aí, minha gente. Marcou 15. Marca também agora, com muita emoção. Vai marcando 12. E foi no 12, Rodrigo. E foi no 12 da Era Cristina. Até o momento já foram 30 dezenas sochadas. 30 dezenas sorteadas. Valendo 10 mil reais em grana viva em dinheiro, Tayara. Com certeza, Real Cap é a marca da sorte. E agora aquele momento. Aquele friozinho na barriga começa. E você vai marcando 30. Olha o 30. Olha o 30 aí no seu Real Cap. Marcou o 30. Marca também agora o 43. o 43. Olha o 43. Olha o 43 aí, meu povo. E chama. E chama que venha o seu momento. Olha o 22. Marca 22. Olha o 22. Marcou? Tayara Cristina, até ah. o momento 11. Um aguardando a dezena da sorte. Já foram 33 dezenas sorteadas. Um aguardando a dezena da sorte. E pode ser essa, minha gente. Vai marcando 35. 35 Olha aí, o 35 aí na coração. sua telinha. Opa, Olha aí. Já são quatro. Já são quatro aguardando o número da sorte. Meu Deus do céu. E pode ser essa. Olha o 16. Olha o 16 aí na telinha, minha gente. Olha o 16 aí. Pode ser essa. Já são seis aguardando a dezena da sorte, Taera. A mega bolada de 10 mil reais. Vai marcando 53. Olha os 53 aí, minha gente. Já são nove, aguardando a dezena da sorte, Tayhara. Meu Deus do céu. Ai ai ai ui, ui, ui. Vai marcando o oito. Olha o oito. Olha o oito aí no seu real oh! cabo. Oh! mega bolada, 10 anos no bolso, hein? É bom demais começar o domingo, criatura, com 10 mil reais na Pensa, conta. quem será, hein? Pra quem onde é o vai? vai? Quem Ganhador é que Ganhador ou ganhadora? Contemplado, certificado 0078366. 0078366. Ganhador ou ganhadora, Tayara? Vamos lá, onde será essa Vamos festa conferir? garantida, Rodrigo? É o Pedro Araújo Macena, cidade de Santa Helena, bairro Rodrigues. Comprou da Patrícia, Bar do Tico, contribuição e leva 10 mil reais. Pedro Araújo Macena, cidade de Santa Helena, Tayara. Coisa boa, Patrícia Pé Quente, chama que vem, Patrícia! Mas agora eu quero convidar você para acompanhar aí essa mega premiação feita com muito carinho para a próxima semana. Já são mais de 8 mil ganhadores do Real Cap. O próximo pode ser você! 22 de maio, na edição 305, o Real Cap traz uma premiação espetacular para mudar a sua vida. São mais de 179 mil reais em prêmios. Tem uma moto no primeiro prêmio, 10 mil reais no segundo. Uma moto no terceiro, 10 mil no quarto. No quinto prêmio, são 100 mil reais. 20 giros de 1.500 reais e 6 giros de 500 reais.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 São 179 mil reais. É a premiação do próximo domingo do Real Cap. Real Cap Realizando sonhos. Mudando vidas. A vaca da sorte. Credibilidade e confiança, minha gente! Olha aí que mega premiação também, feita com muito carinho. Pra você no próximo domingo. Vai ficar de fora, ó? Nananina não, não, não, não, meu Brasil brasileiro. Gente, olha aí essa mega premiação. Primeiro prêmio, tem uma moto zero quilômetro, é isso mesmo. Segundo prêmio, a mega bolada de 10 mil reais. Mostra aqui, produção. Terceiro prêmio, mais uma moto. Quarto prêmio, a mega bolada de 10 mil. E no quinto prêmio, gente, 100 mil reais, Brandinha, o que, que você faria com 100 mil reais? Conta pra gente. Eu sairia do aluguel. Olha aí, gente, a Brendinha sairia do aluguel com essa mega bolada de 100 mil reais só no quinto prêmio. Ó, oh, o QR Code tá na tela, são 20 giros de 1.500 reais, você não pode ficar de fora, tem 6 giros extras também, gente. É Real Cap, é a marca da sorte, credibilidade e confiança. A promoção leve 2 e pague um super continua, com muito mais chances pra você ganhar. E detalhe, tem o combo, o combo da sorte também é o maior sucesso. Você compra 10 Real Caps e leva mais 10, gente. Olha só que tudão, Pede tempo não Chama que vem né Rodrigo Chama que vem, quinto prêmio, 100 mil reais é 100 Deus? mil que reais O que você faria com 100 mil reais Então pede tempo não, compre o seu Cap E comprando Cap. você tem que comprar também A nossa riscadinha do cerrado que é um sucesso e a Riscadinha do Cerrado, nova edição Tem tamanduá Bandeira, Arara Azul, Araguaia, azul de Barro e Arroleta A Riscadinha do Cerrado custa apenas 4 reais E tem a edição especial, João de Barro Essa custa 5 reais, é dupla chance e tem uma casa Riscando, achando três imagens iguais Você ganha agora prêmios espetaculares Tem dinheiro, carro, foto,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 Gente, essa arriscadinha do Cerrado, eu adoro. Essas novas versões, então, ó, tá simplesmente demais. E você aí, ó, não pode ficar de fora. Não pode deixar seu comércio sem a arriscadinha do Cerrado. Mas a alegria da família inteira, são muitos prêmios. Olha só que bacana, ó. A João de Barro é dupla chance, gente. Olha só que maravilha. Temos também rolete aqui, ó. Arara azul e muito mais. Tá esperando o quê? Entre em contato com a gente, seja um de nossos revendedores. Venha fazer parte da família Arriscadinha do Cerrado. E melhorar a sua renda também, né, Rodrigo? Exatamente, era. Vamos para o nosso segundo prêmio, mas antes que é a dor da semana passada. O segundo prêmio, um caminhão de prêmios, foi ele, o feliz ganhador. Elison Júlio de Souza, de Goiânia, com o Real Cap número 227-283. Comprou na Banca VIP, na Regional Vila Brasília. O segundo prêmio de hoje são 10 mil reais. É a mega bolada de 10 mil reais pra você mudar de vida Já vou pedir aí pra Juliana e também a Brenda Já colocarem as dezenas da sorte no Globo da Sorte Minha gente, porque só tá começando, é o segundo prêmio E você pode ser o feliz ganhador, hein Rodrigo, ah. vamos, ao vamos ao telefone Vamos até vamos Santa ao Helena, telefone. né A Patrícia do Bar do Tico é a vendedora pé quente E agora vamos falar com ele Chama ele aí, Rodrigo é Pedro, bom dia. Pedro Araújo Pedro, bom dia, Real Cap, tudo bem? Tudo bem, senhores? Bom dia, estava acompanhando o programa? Eu sou assistindo, mas quando eu briguei a televisão, eu liguei agora. Ah. Ô Pedro, você é o ganhador do primeiro prêmio, o que Mega que leva? Pega a bolada de 10 mil reais. reais! Pedro! Parabéns! <risos> <risos> Obrigada por acreditar no Real Cap. parabéns pela sua atitude em ajudar a Casa de Apoio São Luís. E olha, bom domingão para você e família, tá certo? Tá certo é abraço, desigual. forte abraço. Forte abraço pra você aí. Tudo abraço de pra bom, todos em Santa coisa Helena. boa. Vamos gente. para o, o segundo prêmio, então? Vamos 10 ao mil segundo reais. prêmio, essa mega bolada. De 10 mil reais pode ser sua agora. 10 pode mil ser reais. sua! 10 mil reais em grana viva. Bora começar marcando. Olha só, já pintou a dezena 21 na tua tela. Dezena 21 na tua tela, onde quer que esteja, obrigado, tá? Pelo teu carinho, pela tua companhia. Estamos juntos até aí, ó, até as 10 e 10 da manhã, com o nosso Galcap. Olha só, 39 agora, dezena. Dezena 39 na tua tela, gente! Vale 10 mil reais em grana viva! São 10 mil reais pra você começar bem a sua semana! Agora dezena 48! Dezena 48 na tua tela! Eduardo Mistela, beijo pra você, meu amor! Obrigado pela tua audiência e pela tua companhia! Agora é 14! Dezena 14 na tua tela! Dezena 14, marca a dezena 14! Vai pintar mais uma, vai pintar mais uma! Agora é 19! Dezena 19 na tua tela! Marca a dezena 19! Mais uma, chama que ela vem como diz! A Taera Cristina Mais uma dezena Agora é a 56 Marca a 56 Pessoal de casa aí, ó Tá no sofazão Tá tomando aquele café gostoso Comendo aquele pãozinho de queijo Acompanhando o nosso Real Cap Obrigado, tá? Pela companhia Dezena 31 agora Marca a dezena 31 Pintou A dezena 31 Então marca a 31 Vale 10 mil reais Em dinheiro pra você Agora é 34 Dezena 34 na tua tela Marca a dezena 34 Mais uma Chama que ela vem Agora é 17 marca a dezena 17 dezena 17 na tua tela vai pintar mais uma, vai aparecer mais uma na tela da TV Seca dobrada 26, agora a dezena 26 você nas redes sociais também acompanhando nosso programa obrigado tá? pelo carinho, pela moral mais uma, agora é a 6 dezena 6 na tua tela, pintou a dezena 6, então marca a dezena 6 é 10 mil reais que você quer daqui a pouco a gente vai te ligar, dando presente pra você, 10 mil reais, pode ser agora é a 59, marca a dezena 59, dezena 59 na sua da tua tela dezena 59 vai aparecer mais uma agora é 18 marca a dezena 18 marcou a 18 chama que ela veio como diz a tá boa sorte para vocês meus amores mais uma dezena agora é a 29 dezena 29 marca a dezena 29 dezena 29 aí na tua tela mais uma agora é três dezena três o coração ó, já começa a bater mais forte porque vale 10 mil reais para você começar a ver amanhã de domingo agora dezena... Agora a dezena 25, marca a dezena 25, dezena 25 na tua tela, alô pessoal em Mineiros, pessoal em Goiatuba acompanhando a gente, obrigado pela audiência, agora a dezena 10, marca a dezena 10, pintou a dezena 10, então marca a 10, vai pintar mais uma na tua tela, chama que ela vem, chama que ela vem criatura, agora a 49, dezena 49 na sua tela, marca a dezena 49, mais uma, mais uma, mais uma vai pintar, mais uma, agora a 46, marca a dezena dezena 46, dezena 46 na tua tela, dezena 46 vai aparecer mais uma vai aparecer mais uma, agora é 57, marca a dezena 57 57, então marca a dezena 57 mais uma, mais uma, agora é 11 marca a dezena 11, lembrando hein? vale 10 mil reais no nosso segundo prêmio pra você 10 mil reais em grana viva mais uma agora é 22, marca a dezena 22, dezena 22 marca a dezena 22, valendo 10 mil reais em dinheiro, grana boa grana viva pra você, agora a dezena 35, marca a dezena 35, marca a dezena 35, boa sorte mais uma, mais uma agora agora é a 54, dezena 54 na sua tela Dezena 54, marca a dezena 54 E agora? Agora é a 12 Marca a 12, marca bonitinho aí, ó A 12 e confie na sua sorte Mudando o meio do Real Cap. Falando 10 mil reais em dinheiro. Agora 16, marca a dezena 16 Tá quase, tá quase saindo, tá quase saindo Marca a dezena 16 E agora? Mais uma, agora é 32 Marca a dezena 32 Dezena 32 a tua tela Marca a 32, mais uma Vai aparecer mais uma, vai pintar mais uma uma, agora é 33, marca a dezena 33, dezena 33 na tua tela, mais uma, vai pintar mais uma, mais uma dezena, agora é 7, marca a dezena 7, marca a dezena 7, vale 10 mil reais, em grana viva pra você, vai pintar mais uma, vai aparecer mais uma dezena, agora é 1, um. a dezena 1 na tua tela, Taera. Coisa boa gente, já foram aí 30 dezenas dezenas sorteadas a qualquer momento. Vamos saber quem é que leva mais 10 mil reais. Grande abraço ao pessoal aí do Futebol Clube Pedreira. Tá acompanhando o Real Cap é a marca da sorte. Produção, cadê aquela trilha de suspense? Eu quero suspense. Quero suspense. Ai, ai, ai. Dezena 50. Dezena 50 na sua tela. Dezena 50, Tayara. Meu Deus do céu, já tem um Real Cap aguardando aí euforicamente. Olha o coração disparado. Olha o coração batendo mais forte. Agora a dezena 37. Dezena 37, marca a dezena 37, é a 37 marca 37, vai pintar mais uma olha o suspense, olha o coração ai, meu ai. Deus do céu, meu Deus do céu será que agora, a 53 marca a 53, marca a 53 Tayara, agora já são quatro Real Caps aguardando o grande momento de pôr a mão nessa bolada já são quatro aguardando, quem será que leva 10 mil reais em grana viva, vai pintar mais uma agora é 36, marca a dezena 36, marca a dezena 36 Tayara, agora já são são um nove Real Caps aguardando, gente. Meu Deus do céu, 9 aguardando. Quem leva os 10 mil reais em grana viva? É 30. Dezena 30. Marca a dezena 30. Marca a dezena Opa! 30. O... Opa! festa é garantida. São 10 mil reais. É o segundo prêmio. Quem será que leva? Quem será que está comemorando nessa 10 manhã? mil reais de almoço com ah, 10 mil muita reais. muita coisa, gente. Muita coisa. Eu faria coisa. a tradição, franguinho caipira, piquinho. <risos> e muito mais, é é viajaria, <risos> gente, fazia tudo. Vou falar assim, esse cara só pensa em comer, é. essa criatura. Ó, você é chegado 0408 975, 0408 975. Quem é que leva? Pra onde, pra onde vai? vai? É o Tiago. Tiago Rodrigues Silva. Oi, Tiago, bom dia. Tiago Rodrigues Silva, cidade de Entubiara, bairro Planalto. Comprou na Paula pé quente. Essa Paulinha. Paula é pé quente ah, mesmo, Paulinha é pé quente, lá Tumbiara e ganhou com o Real Cap de brinde. Tiago Rodrigues Silva, bom dia pra vocês em Tumbiara, leva 10 mil reais em Pode Grana Viva. Vamos comemorar, Tiago, festa garantida, gente, em Tumbiara. Mas vem cá, hein, chega mais. Gente, dá uma olhada aí nessa mega premiação para a próxima semana.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 20 giros de R$ 1.500 e 6 giros de R$ 500. Reais. Compre pelo WhatsApp, site, app, nos pontos autorizados. Compre um e leve dois por R$ 15 reais, ou o combo da sorte. Você compra 10 e ganha mais 10 real cap por R$ 50. Reais. É tripla chance.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 Credibilidade e confiança, minha gente. Essa mega premiação feita com muito carinho pra você mudar de vida, porque você vai ser o próximo ganhador aqui do Real Cap. Eu tenho certeza, ó. Que a e-code já está aí na pontinha, A tela aí pra você já adquirir o seu Real Cap, celular, modo foto. Não perca tempo, não, viu, gente? É o seu momento, a sua grande chance de mudar de vida, que é o Real Cap realizando sonhos e mudando vidas com certeza. Olha aí, ó. Primeiro prêmio tem uma moto zero quilômetro. No segundo prêmio, mega bolada de 10 mil reais prêmio, mais uma moto. Olha o quarto prêmio aí com tudo. É, a mais uma mega bolada de 10 mil reais. Quinto prêmio, o que é que tem, Rodrigo? 100 mil reais em grana viva, gente. São mais de 179 mil reais em premiação da semana que vem. Perde tempo não, compre agora mesmo o nosso Real Cup. Vamos para o nosso terceiro prêmio, mas antes ganhador da semana passada. O terceiro prêmio, uma moto zero quilômetro, foram dois ganhadores. Monique Dourado Gonzaga, de Aparecida de Goiânia. Com o Real Cap número 0796-386. Olha aí, estamos aqui na sede de Goiânia para fazer mais uma belíssima entrega de prêmio Com uma das ganhadoras do terceiro prêmio Comigo ela aqui é Monique Dourado Monique, conta pra gente, você estava acompanhando o programa na hora do sorteio? Eu estava acompanhando o programa e na hora que eu ouvi meu nome Eu fiquei tão feliz e chamei meu esposo e meu filho caçula para ver também Eu ganhei é. E como é que você adquiriu o Real Cap? Conta pra gente aí. Eu adquiri pelo aplicativo. Eu comprei o combo do Dia das Mães. Tá vendo? Ela, ela acreditou no combo da sorte e saiu com a mega premiação. Taminha, então, chama o pessoal pra vir adquirir o Real Cap aqui na sede? É isso aí. Faça como a Monique. Compre pelo aplicativo, site ou WhatsApp. Acredite, você pode ser o próximo. É isso aí, então vamos pagar, a Monique? Passa o cheque pra Monique! É, minha gente, faça como ela: ela acreditou, ela comprou, ela ganhou! Luiz Carlos Conegundes da Silva, de Quirinópolis, com Real Cap número 0522-136. É Quirinópolis, minha né? gente! Saiu o ganhador do terceiro. Qual foi a sensação que ganhou no Real Cap, você recebeu a ligação, ganhei no Real Cap, meu Deus do céu, e aí? Muito bom, muito bom, muito bom, comprar o Real Cap, gente, vamos comprar o Real Cap, vamos pegar aqui, vamos né? comprar com essas meninas aqui, são pé quente, aqui em aqui, aqui, aqui é pé quente. Dizem que o raio cai duas vezes no mesmo lugar, mas que você foi bem diferente. Segunda vez você Cai não... duas vezes, vai cair mais. Mas... Olha aí, vai tá caindo. vendo gente? Isso aí que é pensar positivo. Pessoal que ainda não comprou o Real Cap com a equipe é do Vinópolis, o que você fala pra essa galera? Ah, vamos ver pessoal, vamos comprar, vamos comprar que essas meninas que são pé quente. A gente é pé quente, tá aqui a vendedora pé quente do meu lado, ela tá em lane, vendedora, convida o pessoal para comprar o Real Cap com você. Vem estar comprando esse Real Cap comigo, pessoal. Não são o primeiro ganhador, nem o segundo, nem o terceiro. Já é o quarto ganhador comigo. E com fé Deus já vem muito mais. Tá esperando o quê? Vamos pagar então? Vamos pagar então, porque ele ganhou R$6.000. Mil... O terceiro prêmio de hoje são 10 mil reais. Gente, agora sim, vamos lá. Juliana e Brenda já podem colocar aí as dezenas da sorte no nosso Globo da Sorte. Mas, gente, vamos aproveitar aqui, ó, mandar aquele abraço Bora, especial, onde o pessoal em Jataí tá também pode encontrar o Real Cap no supermercado Tropical Tech Center e supermercado Baratão. Jataí tá que é maravilhosa. Bom dia, meus amores. Jataí, tá obrigado pela audiência. Manda um beijo para a Lara Mistela, está acompanhando a gente também. Bom dia. Em Maurilândia, você encontra na Impacto Som, no escritório da Bebidas Atlas. Pessoal em Maurilândia, um abraço feliz. Domingo. Também tem Real Cap, Sabe aonde? Monte Vidil, minha gente Monte Vigil. É, Agro Prado Também você encontra o Real Cap, Supermercado Gonçalves, Bebida Gelada da Tatiane E também Show de Bola Bar e Lanchonete. Real Cap também Em Turvelândia, na Cop Tour Ao lado da Lotérica, Lanchonete Primavera, na rodoviária de Turvelândia. Pessoal de Turvelândia, obrigado Pelo carinho. Bom domingo, acredite Na sorte. É isso aí. Bom dia também Pro João Pedro, que está com a gente aqui Pelo Instagram. Alô, João Pedro Bom dia pra você aí, chama que vem, hein? E vamos começando assim o terceiro prêmio dessa manhã, minha gente. Vai marcando agora no seu Real Cap o 28. Olha o 28 aí, minha gente. Alô, equipe todo Ô oh, Bom dia! Regional Vila Brasília, agora você marcou um! Olha um! Olha um aí, meu povo! Vamos acordar! Bom dia com alegria! Real Cap é a marca da sorte, vai marcando 44! Olha o 44 aí, minha gente! Marcou 44, marca também agora! Olha o 55, olha o 55 aí, são 10 mil reais, é pra você mudar de vida. E agora você vai marcando 39, olha o 39 aí, meu povo, marcou o 39. Alô, equipe do Batom, Regional Santa Genoveva vai marcando 5. Olha o 5 aí na sua telinha, minha gente, marcou 5, então comemora, são 10 mil reais. E agora você vai marcando 37. Olha o 37 aí, minha gente. Marcou o 37? Marca também agora com muita emoção 40. Olha o 40. Olha o 40 aí, meu povo. Marcou o 40? Marca também agora o 32. Olha o 32. Bom dia especial pra galera no Instagram, acompanhando ao vivo. É o Cap.Oficial. Cadê a moçada do Facebook? Vai marcando 10. Olha, o 10. Olha o 10. Olha o 10 aí, minha gente. Marcou o 10? Marca também agora com muita emoção. É Real Cap, olha o 56. Olha o 56 aí, minha gente. Alô, Regional Bandeiras. Chama que vem marca 18. Olha o 18 aí nessa telinha. Alô, Regional Noroeste. Regional Nova Esperança. Esse é o momento. Vai marcando 12. Olha o 12. Olha o 12, minha gente. Põe no 12 nessa manhã, que é o seu momento, é a sua mudança de vida. Vai marcando 51. Olha o 51 aí, gente. É Real Cap, é a marca da sorte. Bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Vai marcando o 11. Olha o 11. Olha o 11 aí, meu povo. Marcou o 11. Marca também agora o 60. Olha o 60 aí, minha gente. Alô, os lá em Rio Verde também. Essa coisa boa. Marcando 45. Olha o 45. Grande abraço a todos os caminhoneiros acompanhando o Real Cap também. Vai marcando 58. Olha o 58 aí, minha gente. Marcou 58. É muita emoção, não é mesmo? Então marca 21. Olha o 21 aí. Alô, Mineiros. Alô, Carlinhos. Alô, Fernando. Regional Pé Quente. E agora você vai marcando também o 4. Olha o 4. Olha o 4 aí, Bela Vista de Goiás. Alô, Senador Canedo. Vai marcando agora o 36. Olha o 36 aí. Marcou o 36. Marca também agora com muita emoção. Vai marcando o 19. Olha o 19 aí, Anápolis. Cadê a moçada de Anápolis? Alô, Amaral. Alô, Vitor. Chama que vem. E agora você vai marcando o 33. Olha o 33 aí, minha gente. Alô, Teresópolis. Moçada também acompanhando o Real Cap. Vai marcando agora o 17. Olha o 17 aí, Goianápolis. Marcou o 17. Marca também agora com muita emoção 52. Olha o 52 aí. Alô, Regional Campinas. Alô, Daiane e Cristina. Chama que vem. E agora vai marcando 27. Olha o 27. Olha o 27 aí na sua telinha. Marcou o 27? Marca também agora o 43. Olha o 43 aí, gente. Marcou o 43? Marca também agora com muita emoção. Olha o 31. Olha o 31 aí. Alô, Adriana Lázaro, pé quente em Porteirão. Cadê Passada de Porteirão no Facebook. E agora vai marcando 35. Olha o 35 aí, minha gente. Marcou o 35? Coisa boa. Você marca até bem agora. Vai marcando 9. Olha o 9. Olha o 9. Olha o 9. Já foram 30 dezenas torchadas. Você falou sobre o nosso Instagram, do Real Cap. Isso comecei mesmo. A... Aqui, eu comecei a seguir agora. A nossa A riscadinha, riscadinha do, do Cerrado, Cerrado também. Riscadinha do Cerrado, ponto oficial. Vai acompanhando os felizes ganhadores. Realcap. É Cap, é Real é Cap, ponto oficial, Rodrigo. Mudando vidas, 30 dezenas Sochada Sayara. Quem leva será 10 mil reais em Grana Viva. Com e agora você vai marcando dois. Olha o dois. Olha o dois aí, minha gente. Manhã de domingo mais que especial. É manhã de domingo mais que especial. Sabe por quê? É a sua mudança de vida. E agora você vai marcando seis. Olha o seis. Olha o seis aí na sua telinha. É muita emoção. É o seu momento. O São 10. mil reais meu Deus. E agora você marca 22. Olha o 22. Olha o 22 aí, meu povo. Marcou o 22. Ai ai ai, ui ui, ui. pode ser essa. Olha os 53. 53. Olha os 53. Já são dois aguardando a dezena da sorte. Já foram sorteadas 34 dezenas. Ô, Meu Deus do mil. céu, é 10 mil. São 10 mil, são 10 mil. E agora você marca 41. Olha o 41 aí na sua telinha. Marcou 41? Já são quatro aguardando a dezena da sorte. Quatro, Tayara. Meu Deus do céu, marca 25. Olha o 25. Olha o 25 aí. Já são 10 aguardando a dezena da sorte, Tayhara. Chama, chama, chama que vem. Chama que vem. E agora você marca o 3. Olha o 3, olha o 3, olha o 3 aí na sua telinha. Já são 27 aguardando a dezena da sorte, Tayara. Alô, casa de apoio São Luís, vai marcando 20. Olha o 20, olha o 20 aí na sua telinha. 54 aguardando a dezena da sorte, Tayara. Haja coração, minha gente. É muita emoção. E pode ser essa, Rodrigo. Gente, marque agora o 16. Vai ser agora. Olha o 16. Vai ser agora. Olha, o 16. Vai ser agora. Olha o 16. Opa! Opa! Quatro ganhadores, Tayhara. Tá, uh, tá Está tá garantida. 54. Estamos guardando gente aguardando quatro felizes ganhadores aí que estão comemorando, pulando de alegria. Vamos saber quem é que leva? Certificado pra onde vai? Certificado 0402, 160. 0402, 160. Primeiro ganhador, coloca na tela pra gente, produção. Agnaldo José da Silva. Oi, Agnaldo José da Silva, cidade de Entubiara, no bairro Dionária Rocha. Paula Pequente comprou novo. Comprou com a Paulinha, a Paulinha e comprou Pequente. o combo. Comprou Olha só que combo. maravilha. Um dos ganhadores, os 10 mil reais em dinheiro. 이루어. <목소리로> Que vamos maravilha. ao segundo. Hein? Vamos ao segundo, vamos ver. Ganhador ou ganhadora? Certificado 0256-161. 0256-161. Quem é Quem que, que leva? leva? pra onde vai? Paulo Raimundo Freitas. Oi, Paulo Raimundo Freitas, cidade de Bom Jesus, no bairro Centro. Comprou no Mídia Informática. Comprou também o nosso combo. Foi o combo, gente. Foi vamos saber o, combo. o terceiro feliz aqui vai dividir 10 mil reais. Certificado 0434, 251, 0434. 4 251 Quem é? Que leva pra onde vai? Quem é? Quem é? Euripe de Souza Melo. Oi, Euripe de Souza Melo, cidade Jataí. Bom dia, minha querida Jataí. Vai com o aeroporto, comprou na Gabriele, RCFL Jataí. Contribuição. Um dos ganhadores é também isso mesmo. Do nossos 10 mil reais em grana viva. O último que o vai. O último dividir. agora, o Vamos quarto. Saber. É o certificado 0293, 520. 0293, 520. Quem é que leva? Pra onde vai essa festa garantida? Aparece agora o Wilton S do Seis Filho, Wilton, S do Seis Filhos, cidade aparecida cidade de Goiânia. Goiânia. tá abreviado, né? Isso. A Pejim, bairro Independência Emoções. Comprou na Lady, Sonho Meu Lanches e sorvete lá no é. setor Garavelo. Regional Contribuição. Garavelo. Regional Garavelo, um dos ganhadores de 10 gente. mil reais. Eita, em falar em coisa boa, dá uma olhada na premiação para o próximo domingo. Já são mais de 8 mil ganhadores do Real Cap. O próximo pode ser você.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 Coisa boa, minha gente, essa mega premiação pra você mudar de vida. Não perca tempo não, compre agora em nossos pontos autorizados do Real Cap, pelo nosso site, aplicativo, o WhatsApp, que aí coxa na tela, então não tem desculpa não, hein? Nem vem que não tem, hein, gente? Quem não arrisca, não petisca. Olha só essa mega premiação na mão da Brandinha aqui, hein? Primeiro prêmio. Gente, esse primeiro prêmio aqui, sensacional. Olha só, uma moto zero quilômetro. Segundo prêmio tem essa mega bolada de 10, 10 mil. reais. Terceiro prêmio, tem uma moto. No quarto prêmio, 10 mil reais. E no quinto prêmio, Tayana. Tcharam! 100. 100 mil, 100 mil reais, reais. em grana viva, Tayhara. Coisa boa é pra você mudar de vida, não é? Gente, tem 20 giros de mil e reais. A promoção leve dois e pague um super continua. São muito mais chances pra você ganhar com o Real Cap. Tá esperando o quê? Perde o tempo não? Chama que vem. Chama que vem. São mais de 179 mil reais em premiação no próximo domingo. Ah, tem também o nosso combo da sorte. Você já comprou o seu Real Cap desta semana? Pega essa dica. Quer ter muito mais chances de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 Real Cap, realizando sonhos, mudando vidas, a marca da sorte. Exatamente, mudando vidas, a marca da sorte, o nosso Real Cap. Tem também a nossa Riscadinha do Cerrado. A riscadinha do Cerrado, nova edição. Já chegou e já é o maior sucesso. Tem a Dama do A Bandeira, Arara Azul, Araguaia, João de Barro e a Roleta. Com apenas R$ reais, você adquire a Riscadinha do Igual, ganhe na hora, prêmios sensacionais, tem dinheiro motos, carros, casa e muito mais, e tem a edição especial João de Barro que custa cinco reais é super chance, e tem uma casa além de concorrer a valiosos prêmios, você ajuda a Casa de Apoio São Luís, a Riscadinha do Cerrado você encontra em todos os pontos de venda do é Riscadinha do Cerrado Vamos para o nosso quarto prêmio. Mas antes, vamos conferir o ganhador da semana passada. O quarto prêmio. Um ano de salário mínimo. Foi ele o feliz ganhador. Francisco Antônio dos Santos Pereira, de São José. Com Real Cap número 0735-385. Comprou pelo site, na regional online. O quarto prêmio são 10 mil reais. Eita, coisa boa, quarto prêmio são 10 mil reais. Já vou pedir para as meninas aqui, ó, oh, gente, já colocarem as dezenas da sorte no Globo da Sorte, porque a gente vai até a Vamos até a Como é que Vamos será a nossa querida Itubiara? Ganhador do primeiro, do terceiro Muito prêmio, isso, né? O primeiro ganhador. Mesmo, isso, um dos ganhadores. Um dos ganhadores, daí. o Agnaldo José da Silva. Agnaldo Real Cup, bom dia, tudo bem? Tudo bem. Estava com o nosso programa? Agora ah, não, agora. De Mas vou te, dar, vou te dar só. uma notícia: você é um dos ganhadores dos 10 mil reais em dinheiro. Parabéns! Pode comemorar, coisa boa, chegou do trabalho. Reinaldo. Já recebendo essa notícia maravilhosa do Real Cap. Obrigada por acreditar no Real Cap. Bom domingão pra você e família. Bom domingo pra para você. Parabéns! Parabéns, vamos para o nosso boa, quarto quatro né? então quarto Eu gosto prêmio. disso, né? Coisa boa. Não Deixa eu aproveitar, ah. Rodrigo, e agradecer meu look aqui você também tá elegante, tá hoje, tá bonita. de elegante tá aqui, elegante. né? Tô de primeira dama hoje. Gente, olha só, Galpão 21, Obrigada aí pela parceria de sempre, viu, minha gente? Galpão 21 na Avenida T10, é isso? Isso aí, a Pravia, a Karen também, a Nádia aí, obrigado pelo atendimento de sempre, viu? Vamos embora? Bora, vamos pro embora. Quarto, quarto, Vamos mesmo. embora que tem dinheiro, minha <risos> gente. Tem dinheiro pra você mudar de vida e a gente gosta disso. 10 mil reais de é dinheiro. Bora começar a marcar aí. Vai pintar a primeira dezena aí na tua tela. É 28. Marca a dezena 28. Dezena 28 na tua tela. Mais uma. Mais uma vai aparecer. Mais uma. Agora é 46. Marca a dezena 46. Dezena 46 na tela aí da TV SEGA Dourada. Onde quer que seja, obrigado, tá? Pelo teu carinho, pelo teu Jay. Espero que você tenha um domingo abençoado. Olha a dezena 52 agora. Marca a dezena 52. Pintou a dezena 52. Então marca a dezena 52. a dezena 52. Vai aparecer mais uma. Agora é a 37. Marca a dezena 37. Pintou a dezena 37. Então marca a dezena 37. Mais uma, mais uma. Agora é a 29. Marca a dezena 29. Pintou a dezena 29. Então marca a dezena 29. Pintou agora 49. 49 na tua tela. Marca a dezena 49. Chama que ela vem, como diz minha querida Taera Cristina. Agora é a 48. Dezena 48. Marca a Dezena 48. Dezena 48. Na tua tela, mais uma, mais uma, agora a dezena 35, marca a dezena 35, pintou a dezena 35, então marca a dezena 35 e agora é a 32, marca a dezena 32, apareceu a 32, então marca a dezena 30, 32, mais uma, agora é 50, marca a dezena 50, Tayara, mais a boa, gente. Bom dia especial pro Ademir Mineral Gás, mais um ponto autorizado do Real Cap Simbaldo, também bebida gelada lá do Bondim Antônio da Barra, gente, a Josi também na JK, importados aí no setor Promissão em Rio Verde. E agora você vai marcando 5, olha o 5 aí na sua telinha. É muitos pontos autorizados o Real Cap, seja você também um de nossos aí vendedores. E agora você vai marcando 39. Olha o 39 aí, meu povo, olha o 39 aí, minha gente. Segue a gente no Instagram, que é o Cap.Oficial. E agora você vai marcando 40. Olha o 40, olha o 40 aí na sua telinha. Marcou 40. Marca até bem agora. Vai marcando 24. Olha o 24 aí, minha gente. Marcou 24. Sensacional. É o seu momento. São 10 mil reais. E agora você marca 16. Olha o 16 aí, minha gente. Marcou o 16? Então marca também agora com muita emoção. Vai marcando aí. Vai marcando 23. Olha o 23 aí. Olha o 23 aí. Alô, moçada de Nascimento. Alô, caçul. Chama que vem. Vai marcando 6. Olha o 6. Olha o 6 aí na telinha. Marcou o 6? Você marca também agora. Vai marcando agora. Chama, chama. Olha o 18. Olha o 18. Olha o 18 aí, minha gente. São 10 mil. 10 mil reais. É de no bolso. Marca 57. Olha o 57. Olha o 57 aí na sua telinha, minha gente. E agora você marca também. Vai marcando o 8. Olha o 8. Olha o 8, Rodrigo. Marca o 8. Alô, Sargento Augusto, pessoal do COD. Faz trabalho fantástico no estado de Goiás. Obrigado pela audiência, meu querido Sargento Augusto. Vai aparecer mais uma dezena, agora é a 44 Marca então a 44 Dezena, 44 na tua tela Gente, vale 10 mil, hein? É, criatura, 10 mil reais em dinheiro Pra você começar meio domingo Agora a dezena 12, marca a dezena 12 Pintou a dezena 12 Então marca a dezena 12 Mais uma, agora é a 20 Agora marca a 20 Alô, pessoal, em Caldas Novas, acompanhando o nosso El Cap, obrigado aí pela audiência Agora é a 3, marca a dezena 3 Pintou a dezena 3, marca mais uma. Agora vai aparecer. Vai aparecer mais uma. Agora é 47. Marca a dezena 47. Vale 10 mil reais. 10 mil reais pra você começar bem o seu domingo. Mais uma. Agora é a 51. Marca a dezena 51. Marca a dezena 51. Pintou a dezena 51. Mais uma. Agora é a dezena 22. Marca a dezena 22. Marca a dezena 22. Chama, gente. Chama. Chama com emoção. Chama. chama. É sorte. Chama, chama. Agora mais uma. Vai Vai aparecer mais uma, agora a é 53. Marca a dezena 53. Pintou a dezena 53. Então marca a 53. Vale 10 mil reais, hein, dinheiro? 10 mil reais de grana viva. Agora a é dezena 11. Marca a dezena 11. Coração já começa a ficar assim, ó. Disparado. Marcou a 11. Chama mais uma. Agora vai aparecer. Pintou a 30. Marca a dezena 30, Tayara. coisa boa, gente. Já foram aí, ó, 30 dezenas sorteadas a qualquer momento. Vamos saber quem é que leva pra onde vai, hein? Bom dia especial, também mais um ponto autorizado do Real Cap em Palmeiras de Goiás, Autoelétrica e Auto Peças Mundial. Forte abraço pra vocês, marca a dezena 19, marca a dezena 19, pintou a dezena 19, então marca a dezena 19, vai aparecer mais uma, vai aparecer mais uma aí na sua telinha. Agora é a 58, marca a dezena 58. Apareceu a 58, então marca a dezena 58. Olha o suspense, olha o suspense, olha o coração, vale 10 mil reais, 10 mil reais inteiro. Agora é 33. Marca a dezena 33. Apareceu a 33. Então marca a dezena 33, Tayara. É muita emoção nessa manhã de domingo, minha gente. Daqui a pouquinho nós vamos ligar pra você. E já tem um recap aguardando. Já tem um. Já tem um aguardando. Marca dois. Marca a dezena dois. Apareceu a dois. Então marca a dezena dois. Vai aparecer mais uma. Já são quatro. Quatro, quatro. Reucaps aguardando grande momento. Aguardando o grande momento. Agora é a nove. Dezena nove na tua tela. Marca a Dezena 9, apareceu a 9, Tayara. E agora já são seis, é o Gabs aguardando, gente. Olha o coração. Ó. Ai, ai. Olha o coração, olha o suspense. Agora é a 34. Marca a dezena 34. Marca a dezena 34. Oh! soltuda! Vamos saber! Certificado 0835 144 0835 144 é o certificado nosso é o CAP. Quem leva, pra onde que é? Quem é que vai? Pra onde? Pra onde? É, quem <risos> leva? A gente atrapalhou tudo agora, né? É. Mário onde Sérgio de pesa? Oliveira Souza. Oi, Mário Sérgio de Oliveira Souza. Cidade de São Luís. Oi, São Luís, Bom dia. Comprou é, do bairro Vila Moderna. Comprou pelo nosso site. Comprou um o combo, combo. E leva só e essa bolada, 10, 10 mil reais mil parabéns reais, pra é, você gente, Mário bolsa não é minha gente e olha só, chega mais, pra você que chegou agora gente, é o Real Cap, a marca da sorte olha a premiação aí que você pode ganhar semana que vem já são mais de 8 mil ganhadores do Real Cap, o próximo pode ser você 22 de maio, na edição 305, o Real Cap traz uma premiação espetacular para mudar a sua vida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 Gente, que premiação é essa, meu Brasil brasileiro? Sensacional, é Real Cap, é marca da sorte, realizando sonhos e mudando vidas. Olha só essa mega premiação, o que, é que tem no primeiro prêmio, Rodrigo? Primeiro prêmio, semana que vem, próximo domingo, tem uma moto zero quilômetro. E no segundo, Tayara? Tá 10 mil reais. No terceiro prêmio, uma moto também. No quarto prêmio? Mais 10 mil reais. E no quinto prêmio, Tayara? Tá A mega bolada de 100, 100 mil reais. Olha só, minha gente, não perca tempo, não. Compre já o seu Real Cap em nossos pontos autorizados. Tem o Combo da Sorte também, que está o maior sucesso. Você compra 10 Real Caps e leva mais 10. Gente, aumentando ainda mais as suas chances de ganhar. São 20 giros de 1.500 reais. É Real Cap, papai. É Real Cap, papai, como disse a era Cristina. Ó, <risos> oh, vamos para o nosso quinto prêmio, mas antes vamos conferir o ganhador da semana passada. O quinto prêmio, uma casa mobiliada. Saiu para um único feliz ganhador Dione Andrade, de Goiânia Com o Real Cap número 0787-605 Olá pessoal, estamos aqui com o ganhador do quinto prêmio Uma Casa mobiliada uhum! É o Dione Andrade, aí Dione, tá felizão, né? Maravilhosamente bem, muito feliz com o prêmio O que, que você vai fazer com esse prêmio aí? Ah, vou pagar algumas contas, fazer uma viagem e investir o restante Você comprou só um real cap? Real cap? Olha, eu comprei pelo aplicativo, que dá muito mais chance de ganhar e você também pode ser um dos ganhadores, gente. Ô, oh, Thelminha, chama o pessoal para comprar aí, Thelminha. É isso aí, faça como o Dione. Compre pelo aplicativo, site e WhatsApp. Acredite, vocês podem ser o próximo. Você pode sim, claro, ser o próximo. Ô, Pagão, homem, vou pagar. É uma casa mobiliada, é uma casa mobiliada, é o um ganhador. Felizíssimo. Nossa Senhora, maravilhosa, muito, mente muito bem. Vou realizar meu sonho agora, né? É você também, gente. Compre o seu Real Cap e boa sorte, porque o Real Cap. Tem a larga da sorte! Uhum. Chegou a hora do quinto prêmio de hoje. É o Hyundai Creta Zero km Mais um ano em combustível grátis. Lembrando que é tripla chance. Eita, coisa boa, minha gente. Chegou o um grande momento, chegou a grande hora, minha gente. Já vou pedir pra Brenda e pra Juliana já colocarem as dezenas da sorte no nosso Globo da Sorte, minha gente, porque agora é hora. É andar de carrão, um ano de combustível. É um. Creta. Não, peraí, peraí, peraí, peraí. peraí, peraí, peraí. Deixa eu ver se eu entendi. É um, é um Creta, zero Isso. quilômetro, Hyundai como um ano de combustível, é isso? Isso aí, minha gente, é Real Cap, Rodrigo Eu tô te falando, é o Cap Posso Qual a abraço? gente que é sucesso? Só um abraço pessoal Vamos de lá. Goiatuba Alô, minha querida Goiatuba, bom dia Pessoal da Panificadora Pão Dourado Pessoal da Casa do Chugasco, Supermercado Econômico Um abraço pra vocês, feliz domingo Pessoal em São Simão, também acompanhando O nosso Real Cap, a marca da sorte Você encontra o nosso Real Cap Em São Simão, na Rota 22 Moda masculina e feminina E também na Panificadora Bom Sabor Lembrando a Panificadora Bom Sabor da vontade Aquele pãozinho, aquele misto quente, aquele queijinho, aquele cafezinho A gente não tomou café ainda Bom demais, né? Olha só, gente, deixa eu pedir aqui ó, pro Mário Sérgio Ganhador aí do quarto prêmio Atendeu o telefone aí, meu querido Mário a gente Sérgio, quer queremos falar com você, criatura vamos Atende tocar o telefone aquela música, baby, atende o telefone né? Então vamos lá, vamos começando É o grande momento, esse é o grande momento É a hora, é a tão sonhada hora Do quinto, do quinto prêmio E esse carro zero quilômetro pode ser seu Um ano de combustível vai marcando 5, olha o 5 minha gente, é muita emoção, vai comemorando, vai gritando mesmo aumenta o volume da televisão e tá chegando o real cap com esse quinto prêmio, e agora você marca o 42, olha o 42 aí minha gente, marcou o 42 marca até bem agora o 25 olha o 25, é o seu momento de andar de carro zero quilômetro e agora você vai marcando o 55, olha o 55 aí, a emoção vai batendo olha, é o seu momento, é o seu momento, é o creta é o creta e agora você vai marcando 49. Olha o 49 aí minha gente. Marcou 49, então comemora, comemora. E agora você marca o 33. Olha o 33 aí minha gente. Olha o 33 aí. Manhã de domingo com muita emoção. E agora você marca 39. Olha o 39. Olha o 39 aí que você queria. Esse Creta com o um ano de combustível vai ser seu. E agora você marca 53. Olha o 53 aí minha gente chama chama que vem é o Cap é tripla chance muito mais chances para você ganhar vai marcando 23 Olha o 23 aí meu povo marcou 23 Então como é bom? E agora você vai marcando 50. Olha os 50 Olha os 50, oh, tá o 50, olha o 50 Como eu queria onde ano de combustível Porque esse preço está o combustível, meu Deus do céu Olha agora a dezena 45 Marca a dezena 45 Pintou a dezena 45 Na tua tela, agora 19 Marca a dezena 19, pintou Então marca a dezena 19 Chama que ela vem, como disse a Tayara Vai aparecer mais uma, agora 24 Dezena 24 na tua telinha Marca a dezena 24, mais uma Mais uma agora 22, marca Marca a dezena 22, apareceu a 22, então marca a dezena 22, vale esse carro maravilhoso, gente, com o um ano de combustível, agora a dezena 38, marca a dezena 38, pintou a dezena 38, então marca a dezena 38, mais uma, agora a 29, marca a dezena 29, apareceu a 29, então marca aí, a 29, bom domingo pra você, agora marca a 6, dezena 6 na tua tela, é a dezena 6, carro Hyundai Creta, 0 quilômetro, com o um ano de combustível, É o nosso quinto prêmio só o Real Cap faz isso pra você. Agora 54, marca a dezena 54 apareceu a 54 então marca a dezena 54 e agora é a 31, marca a dezena 31 marca a dezena 31 é o Real Cap na talinha da TV Seca, Dourada, SBT Goiânia agora a dezena 9, marca a dezena 9, apareceu a dezena 9 então marca a dezena 9, Tayara. coisa boa minha gente, então vai marcando e comemorando, é Real Cap é a marca da sorte marque agora o 58 olha o 58 aí na sua telinha é o quinto prêmio é um creta um ano de combustível e agora você vai marcando 10 olha o 10 olha o 10 aí minha gente marca até bem agora com muita emoção vai marcando e comemorando olha o um olha o um aí que você queria marcou um sensacional você marca também agora vai marcando 4 olha o quatro minha gente é o quinto prêmio dessa manhã seja bem-vindo você que chegou agora é real Cap e agora você marca 26 olha o 26 é muita emoção nessa manhã de domingo É a sua mudança de vida E agora você vai marcando o 15 Olha o 15 Olha o 15 aí, meu povo Marcou o 15? Marca também agora o 44 Olha o 44 aí, gente Marcou o 44? Marca também agora o 41 Olha o 41 aí, meu povo Marcou o 41? É muita emoção, não é? Com certeza E agora você marcou o 11 Olha o 11 Olha o 11 aí, minha gente Olha o 11 Ô. Opa, Taera, já tem um aguardando a dezena da soja. Foram sorteadas 29 dezenas isso. e um já aguardando. É, e pode ser essa, hein, Rodrigo? A qualquer momento aí, 52 agora. 52 chegou com tudo aí pra você marcar no seu real cap. Olha, só, minha gente, dois Nossa, foi rápido, felizes. Foi dois felizes ganhadores. Com 30 dezenas sorteadas. É isso aí que vão dividir Vamos aí o prêmio! O da com o combustível Você é. queria, Você queria -combustível. Ah, com certeza, quem não, né? Com é. o preço que tá o combustível. É. Então vamos lá, quem é que leva para onde, onde vai? vai? Certificado 0516-240. 0516-240 é o certificado. Um dos ganhadores. Isso. Carlos César Queiroz em Tubeara, hoje está com sorte, Ei, hein? Em Tubiara! Vão ver o correu cap de brinde. Brinde Bairro Santa Maria, sede em Tubeara, Aline, Carlos César, ah. Queiroz, e Tumeara, um dos ganhadores aí do nosso quinto prêmio. Agora vai aparecer quem Com será. Com quem que ele vai dividir, hein? Quem será que vai ser essa festa garantida? Certificado 0459 003. 0459 003. Quem é que leva? Pra, pra onde, onde vai? vai? Vamos lá, gente. Sérgio Ferreira da Silva, Cidade de Aragarças, bairro Alto Horizonte, comprou na Lázara Bernages, Cidade, Cidade Jataí. Jataí Regional de Jatai. Grátis também. É, ganhou o cap de brinde, passou só lá em já, já garantiu o Real Cap, que não é bobo nem nada. Sérgio Ferreira da aí, Silva, um, um, um anticombustível e também o um carro. E vamos agora, para o nosso giro? Vamos lá, vamos conhecer os ganhadores da semana passada? Sim. são o Real Cup paga R$ para cada ganhador no giro da sorte. E a edição 303. Sorteio realizado domingo, 8 de maio. Foram mais de 20 felizes ganhadores. Foram eles. Marta Helena, de Jataí, Lorival Martins, de Santa Helena. Luz Ivan de Trindade, Rafael Victor de Rio Verde, Severino Fernandes de Bom Jesus, Lourenço Fernandes de Santa Helena, João Roberto de Itubiara, Franciele Gonçalves de Bom Jesus. Edivaldo Pereira de Aparecida de Goiânia Marcelo dos Reis de Trindade Antônio Ferreira de Senador Canedo, Rondinelli Marinho de Aparecida de Goiânia Jairo Gomes de Jataí, Cristiane Gomes de Santa Helena Domiciliana Oliveira de Goiânia Ana Lúcia de Aparecida de Goiânia Djalma Eterno de Goiatuba Franciele Costa de Bom Jesus Luiz Cícero de Goianira Maria do Carmo de Inhumas Esses foram os 20 ganhadores do Giro da Sorte O próximo pode ser você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 Vem comigo, 20 tiros da sorte de 1.500 cada Já pode colocar aqui pra mim produção O primeiro giro por gentileza O certificado 0255-608. Geralda Gomes da Silva Cidade de Bom Jesus de Goiás Bairro Anilbo Lima Comprou a entubiara Na comercial Nossa Mãe Bom Jesus Grátis hein, leva no primeiro giro 1.500 reais em dinheiro em grana viva Começar bem hein, domingo hein Eu também queria, 1.500 reais Mais um certificado agora O segundo giro por gentileza Certificado 0.8 87, 0874 Wilson do Santos Cidade Aracaju Bairro Farolândia Comprou pelo nosso site Do Real Cap E leva no segundo giro R$ 1.500 Em Grana Viva Terceiro giro da sorte gente R$ 1.500 Em Grana Viva Certificado 082 1247 Bruno Lobão Lopes Cidade de Goiânia Parque Amazônia Parque Amazônia Bom dia Comprou também Pelo nosso site Comprou um combo E no terceiro giro Leva R$ 1.500 Em Grana Viva Quarto giro agora Quarto giro Certificado. Aparece aqui pra mim o número de certificado: 040-2270. Flávia Figueira Paulino, cidade de Tubera, no bairro Jardim Primavera. Quinto giro. Quinto giro da sorte: R$ 1.500 em grana viva. 021-6089 é o certificado. Douglas Rodrigues de Almeida, cidade de Santa Helena, bairro Alvorada. Sexto giro. Sexto giro da sorte: Vale R$ 1.500 em grana viva. Certificado: 022-7332. Fabiano Pedro dos Santos, cidade de Anápolis, bairro Jandaia. Leva, Fabiano, no sexto giro: R$ R$ 1.500 em grana viva. Sétimo giro da sorte, gente. R$ 1.500 para o Divino Nunes de Oliveira, cidade de Goiatuba, bairro Betânia. Certificado 001-9900. No sétimo giro, leva R$ 1.500 em grana viva. Vai aparecer o oitavo giro da sorte, valendo R$ 1.500 para começar bem a semana. Certificado 073-7534. Oi, Patrick de Paulo Machi, cidade de Quirinópolis, leva R$ 1.500. Nono giro da sorte, apareceu na tela. Nono giro, certificado 0... 19,58. Oi David Ricardo Custódio da Silva Cidade de Mineiros, bom dia Mineiros Comprou pelo site, leva no nono giro R$ 1.500 em Grana Viva Décimo giro da sorte, Tayara Certificado 042 5445, Oi Adenir Oliveira de Mato, Cidade de Caldas Novas Bairro Itanha, no décimo giro leva R$ 1.500 em Grana Viva, Tayara Mais a é, boa gente, simbora comigo Décimo primeiro giro dessa manhã Chama, chama que vem, Realcap 0255 254, que leva é o Rogério Santos, Nascimento de Bom Jesus, distribuidora da Mariana, Bom Jesus Pequente, comprou o nosso Combo da Sorte. Décimo segundo giro, é o Cap, é o 994, é o Silvio Luiz Ferreira de Rio Verde, olha só, comprou da Lotérica, olha só, rodolanche, né, isso mesmo, comprou o Combo da Sorte. Décimo terceiro giro dessa manhã, chama que vem é R$ 1.500,00, 0382, 539, quem leva é a Terezinha de Sou Mendes é de Goiatuba panificadora Pão Dourado e ela adquiriu o combo da sorte. Agora décimo quarto décimo quarto giro minha gente zero duzentos quem leva? Eurípides Carlos Santana de Santa Helena comprou da Patrícia do Barto Tico e o cap de brinde. Décimo quinto, décimo quinto giro é o cap 0289323, trezentos e quem leva? É o Fernando Luiz Ferreira dos Santos de Goiânia lá do setor Santa Fé comprou da Sara Vitória Regional Nova Esperança ganhou com o Real Cap de Brinde. Décimo sexto, décimo sexto giro. Cap é o 0489-050. Quem leva? É o Raimundo Nonato dos Santos. Rodrigues de Quirinópolis comprou da Bia da equipe do bronze. Décimo sétimo, décimo sétimo giro, minha gente, é 1.500. Quem leva? Real Cap 0402-356. Quem leva? Silimar José da Silva de Tumbiara, lá no salão em Barbearia Singlo. Olha só, de Tumbiara comprou o combo. Décimo oitavo. O 18º giro, chama, chama que vem Vamos lá, é o CAP É o 0521-865 Quem leva? Gilvan Rosa dos Santos Barra do Garças Comprou do Gilvan, olha só ganhou com o combo da sorte Agora vamos ao 19º giro Vamos lá, é o CAP É o 129 Quem leva? José JS Ferreira de Anápolis Comprou do Melo Sena E agora vigésimo vigésimo giro Minha gente, é o CAP 0835 0835 eh, 806, que leva Alex Santos de Souza de Mineiros Comprou pelo site e adquiriu o nosso combo. Da sorte, Rodrigo! Que maravilha! Ô oh, Tayara, vamos para ah. o nosso giro extra? Vamos lá, vamos lá! Esses foram os ganhadores dos Giros Extra da edição 303. Ponto de vendas que venderam Real Cap de 15 reais. Compre um e leve dois. Aníbal Mercearia. Regional Quirinópolis Ponto de vendas que venderam o Como da Sorte Jordana Souza Regional Jataí. Quem comprou pelo site Joni Alves de Santo Anastácio Quem comprou pelo web? Leandro Nogueira de Goiânia Quem comprou pelo WhatsApp Diana da Silva de Samambaia. Quem comprou o Como da Sorte Daniele Silva de Jataí. Real Cap a marca da sorte! Estão chegando seis giros extra deste domingo! Eita, coisa boa, gente Se são 500 reais Agora vamos saber quem é que leva o ponto de venda autorizado do Real Cap Primeiro giro extra vendedora aí, a Graça Cosméticos lá de Tumbiara Coisa boa Itumbiara tá com sorte Segundo giro extra para os pontos de vendas autorizados Que vendeu o combo da sorte Sorveteria Buriti, também cidade de Itumbiara, Leva 500 reais no segundo giro, Tayara tá, Vamos ao terceiro giro extra, minha gente Quem comprou pelo aplicativo, chama que vem Vamos lá, Real Cap é o 0742 2, 351, quem leva? Keiliane Magalhães Ferreira de Anápolis comprou pelo aplicativo. Agora, para quem comprou pelo site, cadê o certificado? Vai aparecer pra gente certificado 070 2837, Vanessa Pontes Ferreira, cidade em Tubeara, bairro Santos Dumont, leva 500 reais em grana viva. Vamos ao quinto giro essa para quem comprou pelo WhatsApp. Vamos lá, a Reocap é 0653 009, quem leva? Juliano, Juliano de Souza e Silva é de Rio Verde, ganhou Agora, com a Real Cap de brinde. para quem comprou o combo da sorte pela plataforma digital certificado 088 4363 Avila Souza Costa, Cidade Catalão, Bairro Bela Vista, leva 500 reais em Grana Isso Viva Isso aí, comprou o combo da sorte pela plataforma digital minha gente Vamos conferir agora a premiação da semana que vem já são mais de 8 mil ganhadores do Real Cup. O próximo pode ser você. 22 de maio, na edição 305, o Real Cup traz uma premiação espetacular para mudar a sua vida.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 São 179 mil reais. É a premiação do próximo domingo no do Real Cap. Real Cap, realizando sonhos, mudando Real é vida. A marca da sorte. Vamos até a falar com um dos ganhadores do quinto prêmio, é o Carlos. Carlos, bom dia. Real Cap, tudo bem, Carlos César? Bom dia, tudo bem? Você, você, é, você é um dos ganhadores do quinto prêmio, Uhul, Carlos! parabéns! Pode comemorar! Abraço pra todos da cidade de Entubiara! Forte abraço, Era! Chegou Você ao final, mais uma edição Isso do Real Cap. Isso mesmo. Muito obrigado pela sua audiência, minha gente. Até o próximo domingo. Até o próximo domingo. Até lá. Tchau, tchau. Notícias Impressionantes Está no ar E hoje vamos mostrar Aquela galera que adora Inventar na piscina e Quase sempre dá ruim, né? Não sai daí, não